A primeira forma que você pode ajudar o nosso canal é aquela que se você assistiu o vídeo, gostou do conteúdo, vem aqui no botão like, deixa um likezinho, que pode parecer besteira, mas quanto mais like o vídeo tem, mais a mensagem do livro durante vai ser divulgada aqui, ó. esses vídeos vão ser divulgados aqui para outros vídeos que estão assistindo que tenha um tema relacionado com esse, por exemplo aqui, ó, cor de pele, alguém estiver procurando cor de pele, se tiver muito like aqui, o vídeo vai ser indicado por lá. A segunda forma de ajudar o nosso canal é aqui no botão inscrever-se. Por quê? Com o volume de inscritos, você vai estar tá fazendo o canal aparecer em mais locais, ter uma atenção muito maior do YouTube e você também receberá o informativo de quando um vídeo novo ser lançado. Mas nem todos recebem esse informativo, por isso que é importante você fazer o terceiro passo, que é aqui, ó, clicar no sininho e clicar em todas. Assim você vai ativar todas as notificações do nosso canal. O quarto passo é clicar aqui em compartilhar. Quando você clica em compartilhar, vai abrir aqui várias opções de redes sociais. Facebook, Twitter, Reddit, é, Pinterest, Dig. Ou então, se você quiser compartilhar no Instagram, você pode clicar aqui, que aqui não tem Instagram, você clica aqui, copia e compartilha lá no Instagram. E a quinta opção de você ajudar em muito é aquela que, se você acompanha nosso canal e me considera um soldado, aquele guerreiro que está ali de frente, no front de batalha, dando a cara para poder demonstrar ainda mais, levar o livro diante ainda mais a outras pessoas, você precisa ser o nosso general para poder continuar ajudando esse guerreiro a meter a cara ali e a ter munições melhores, armas melhores para o combate, é assim que um general age, então se você quiser ser um general e ajudar efetivamente o canal do Movimento Sourantia, você clica aqui no botão Seja Membro. Quando você clicar no botão Seja Membro, você vai ter aqui uma, duas, três, quatro, cinco formas de ajudar o nosso canal. Aí você clica nesse botão Seja Membro, aqui em cima. Vai ter o valor da sua doação mensal, que aqui no caso está 99 centavos de dólar, porque eu estou no Panamá, mas para você vai aparecer em real. Aqui você pode colocar o número do seu cartão. Aqui diz também cartão de débito ou também pode ser cartão pré-pago. Infelizmente só tem essas opções no momento. Clicou em comprar, você já vai se tornar um membro. Quando você se torna um membro do nosso canal, você tem aqui esses mimos que o YouTube dá, né? Que são esses emoticons que tem aqui que indica o tempo que você tem de... de associado, de membro do nosso canal, de colaborador, cada estrelinhazinho aqui vai de acordo com o tempo que você tem, tem esses emoticos novos, mas o mais importante é isso aqui, ó, o motivo principal pelo qual você se torna membro, ajudará a alcançar outros buscadores da verdade. Claro, você também terá os comentários eternizados na revista Sourantia, que é semanal, também terá lives exclusivas para membros, que é uma live que eu faço fechada por motivos especiais, e também terá acesso ao grupo exclusivo Sourantia do WhatsApp, onde você vai estar ali reunido com outros membros que cooperam comigo já há muito tempo e que ajudam o movimento Sourantia a crescer. Além de outros benefícios que tem aqui embaixo, mas eu creio que só esse aqui é mais do que importante, ok irmãos?